fase da, da nossa vida, eu percebi que as crianças estavam ficando muito doentes, né? Então, um filho meu tinha muito problema de alergia de pele e o um médico disse que era uma alergia à lactose. e Ele estava tomando muito remédio e era assim, era uma, uma verdadeira busca mesmo é, para um médico que conseguisse solucionar o problema. Em cada lugar que a gente saía para viajar, tinha que tomar cuidado com tudo que ele ia comer. E o, o meu outro filho, ele tinha assim, um temperamento muito irritado. né? Então, qualquer coisa ficava bravo, explodia e acabava interferindo muito na vida dele escolar e familiar também. Eles tomavam antibióticos e antialérgico era muito usado. Eu não saía sem um antialérgico na bolsa. Né? Eu achava que não estava não certo, embora eu não, não via outro caminho, eu não sabia o que fazer. Porque a cada médico que eu ia, a solução era a medicação. Mas mesmo com a medicação, eles não estavam bem. Um sentimento assim de impotência, né? De você ter que aceitar aquilo, aceitar aquela doença calada, né? Porque não, não tinha mais o que fazer, e a gente não via assim mais recursos para melhora. E vendo as crianças é, sofrerem com problema, acaba abalando toda a família também, né? Era uma desestruturação geral, a gente. A, aquela harmonia, aquela paz no lar, a gente não tinha. Porque sempre um estava doente, sempre um estava doente. Esse sentimento assim, da mãe não poder fazer nada, dói muito. Né? Porque a gente se sente totalmente incapaz. Então eu não descansava. Quando eu acordava, eu estava tão cansada quanto da forma que eu fui dormir. Um dia eu estava na internet, e me deparei com uma entrevista do Bruno e da Patrícia e acabei vendo, era um tema interessante sobre cura e aí eu entendi um pouquinho que a cura era um pouquinho além né, do que aparece no físico e a partir do momento que eu vi né, que existia esse outro tipo de conhecimento eu falei, nossa, eu acho que é por aí e eu assisti toda a palestra e no primeiro momento assim já Tive a certeza que eu precisava entender um pouco mais de fitoenergética, um pouco mais dessa força das plantas. Depois que eu estudei a fitoenergética, eu comecei primeiro a aplicar em mim. Isso foi, nossa, uma surpresa para mim. Eu percebi como minha consciência se expandiu, como eu fiquei mais tranquilo, meu sono melhorou, minha disposição melhorou. Eu percebi que existiam várias outras alternativas. E você não precisa tomar chá para se tratar com um tratamento fitoenergético. Mas com o decorrer do curso, eu fui amando chá. E hoje eu tomo chá todo dia. Eles começaram a ver que eu tomava chá e eles pediram para experimentar. E eu achei isso ótimo. E até a gente criou o ritual do chá aqui em casa. Então, quando não tem, eles pedem. Eu fui percebendo que, que eles estavam muito melhores. E eu fui tendo a segurança de... Está tirando esse remédio, né, com acompanhamento médico mesmo, que não, não precisava mais. Hoje a energia aqui é muito boa, é uma harmonia assim, entre a gente, a gente tem o prazer de ficar em casa, de ficar junto. Eu sou também odontopediatra, que é a especialidade da odontologia que atende crianças. Então eu acabei né, entrando também com a fita energética na minha clínica. E as mães falam, como assim ele sentou no primeiro dia na cadeira odontológica? Eu não estou entendendo, o que, que aconteceu? Hoje eu me sinto assim em conexão com as plantas. Eu consigo sentir tudo que a planta pode dar para a gente. Essa troca é muito gostoso. A impressão que dá é que se abriu um mundo novo na minha frente. né? Um mundo que eu não enxergava. Simplesmente o que a fita energética fez é tirar a venda dos meus olhos. E aí, eu pude enxergar um mundo lindo, um mundo verde, né? E com tudo isso, toda essa magia, né, que esse universo traz.